E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online, estou enfrentando a Rose e também depois eu vou enfrentar o Nash Peço para que vocês assistam o vídeo até o final, comentem, fiquem à vontade e também contribuam no Pix da GameDome que está na descrição E é isso aí, bora pro vídeo Avidente Vem aqui com essa é sua carta Pra você ver que você vai levar a cabeçada Puxa vida Vai ficar com esse cachecol Ariete na cara Ah! Puxa vida Ah menina Ai, gente, eu já tô morrendo Muito cuidado oh. Pelo jeito o cara treinou bem com essa Rose não. Eu vou eu vou pegar trauma de cachecol Por causa dessa menina eu Nunca mais vou usar Ah, menina, calma lá Não vem não, vai te calma lá. Ah não, você soltou o VT? Tá trela. peguei vocês, enganei vocês, vocês. Ei! Entendi, foi nada agora. You lose. Round 1. Vem que eu tô esperto com esse seu cachecol. esse soltei light que você solta. Olha, me pegando até em cima. Tá, ah, Bruno. O cara treinou bem com ela. Toma! Volta pro seu lugar. Fica tonta! Ai, não ficou, só um risquinho. Ai! Como pode? Para de me agarrar! Eu preciso! De... Puxa vida! Outra vez! Mas que coisa! Só faz isso! Agora você vai ver. Papo! Meu, essa Rose tá bem roubada. Isso é uma boneca que gosta de zonear ela. Desse jeito eu vou morrer. Vai, solta sua magia aí pra você ver. Ah! Cachicó do baralho. teste da morte. Toma! Lariate! Vou ter que ir pra cima, gente. Não dá pra ficar perdendo toda hora a luz, não. Toma! Sai pra as costas que paga meu Lariate também! Gente, o cara. Os caras estão jogando demais! Olha, ficar apelando no sony. Fica lá. Só mais um golpe. Ah, vestido vesti do baralho. Agora você vai ver. Ah, não posso morrer. Toma a barrigada peitada na sua cara. Pitada cheia de o suor do sangue. <risos> Tem que ficar prestando atenção. Olha só. Hum, o especial do Nash é bonito. Mas não, não vem não, Nash. Tá, prela. O cara tá penalizando eu. Direito aqui. Tem que dar o... Ai, gente. Pra eu ganhar vai ter que fazer muito milagre. Calma. Corredo. Não acredito. round. Gente, eu preciso dar a volta aqui e ganhar. Ah, como ousa me agarrar. Vamos lá. Vai ficar no Sonic. Dando back dash. Lá, e Me agarrando Você vai ver Vou me aproximar Toma Agora você vai ver Falou! Fugiu do canto Seu safado Volta aqui Tá difícil gente De puni-lo só um risco de vida, Socorro carro. Oh. Fiquei sem reação. Sinest vai ver. Moleco do baralho. Round one. Meu, tensão total, gente. Fechar com chave de ouro. Confira o gente. Torcou por mim. Toma! Ursão! Ai! Como que você saiu do meu golpe? Mãozinha! Você vai ver. Como pode? fica aí agora tchau amigo ufa bem que você sabe que é over na tua cara ai ai ai toma meu poder oria afunda pra você ficar aí na terra que não era para você ter sobrevivido Toma porrada. Vá. Ah. Só mais um golpe. Puxa vida. Pessoal, com muita atenção e muito cuidado. Ah, cara. Complicado esse nest, gente. Opa! Tô me, estou che chegando. Tchau, amigo. Quase que eu morro. You win, round one. Pessoal, é o final. Net point. Ah, nest. Pessoal, quem gosta de jogar com o Nash, comentem. E quem odeia enfrentá-lo, comentem também. Olha, ele, o cara tá jogando bem. Puxa vida, perfect não. Tudo menos perfect, né, cara? Toma! Pilão! Eu preciso virar isso, gente. Pra cima com tudo. Toma! golpe Morre logo! Ufa! Ah! Gente, é o um verdadeiro comeback! Round two. Fight. Agora vocês vão ver! Eu preciso recuperar isso! Defendi! Pilão! Agora você vai ver! Só autor, só por mim. Tá shift do baralho. Muita atenção, gente. Ai, ai. Pra cima. Só mais um golpe. Puxa vida. Esse golpe. Vem, querido. Ele... Olha, agora você vai ver. Só mais um mão, A mãozinha tudo ou nada <risos> Ufa Pessoal, eu confesso, não foi fácil E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas E obrigado por estar assistindo o vídeo até aqui E também, valeu!